Para seguir a sequência, vou deixar aqui todos os conteúdos aqui. Estou gravando para vocês uma aula bem específica e bem direto ao ponto. Beleza, aqui na playlist e também passando aqui no caixa para você acompanhar todo o conteúdo. Tá bom, são complementos que estou que gravando aulas em sequência para você uma aula por dia. Então, não perde nem sequer um conteúdo desse aqui. Tá bom. Se você não quer perder, já peço para você já se inscrever no canal também. Não só se inscrever. mas... Também como ativar o sininho para ser notificado, tá bom? Muita gente não está perdendo conteúdo aqui, passou um conteúdo bacana, tá? Que eu passo a passo que eu ensino para você aqui sobre o Facebook Ads, é para você seguir, ser uma aula, aula cansativa, tá? E bem rápido bem direto ao ponto, para você não perder tempo, beleza? Então, galera, vamos para o nosso conteúdo aqui, que é a parte que eu gosto de poder entregar para você, beleza? Vamos embora! Então, o primeiro passo aqui que você vai ver você vai vir aqui no seu gerenciador, tá? Estamos aqui já dentro do nosso gerenciador, tranquilo. E em seguida, você vai ver que na aba aqui, ó, no canto esquerdo. Certo? E aqui você vai procurar o nome aqui, ó. Contas, tá? Contas e contas de anúncios. Beleza? Ó, clica. Você pode estar zerado, tá? Você vai clicar em adicionar. Beleza? E aqui em cima, aqui, ó, temos as três opções: adicionar uma conta de anúncio, solicitar acesso a uma conta de anúncio e criar uma nova conta de anúncio. Então você vai vir aqui, ó. Criar uma nova conta de anúncio, tá bom? Clica. E aqui você vai colocar aqui, ó o nome da empresa tá bom no carro vamos colocar vamos colocar aqui em maiúsculo que você pode colocar aqui ó bm01 beleza ó bm01 beleza então bem simples aqui você pode permanecer aqui ó américa são paulo tá o um fuso horário tranquilo man, mantém isso aqui segundo gerenciador não tiver você procura tá você vai vir aqui ó. clicar aqui sobre ele aqui, ele aqui ó clique e você vai procurar tá bom então américa são paulo pode ser o um padrão Beleza? Outro ponto muito importante é essa parte da moeda, tá? Onde você deve se atenar, ok? Então, tem vários projetos aí que você é, anuncia para outros países, tá? Com essa BMs. então, é, isso vai depender demais. Se você vai anunciar para que para o Brasil, cara, então é real brasileiro, beleza? E se for para fora aí, outros países, então, de fato, você pode manter aqui, você vai escolher né? a moeda que tu quer, você é dólar americano, tá? Enfim... Beleza? Então, vamos colocar aqui, o real brasileiro, tá? Vamos procurar aqui, ó, real brasileiro. Aqui, okay, ó, opção que encontramos, tá? Aqui vamos clicar aqui, ó, em real brasileiro. Perfeito? Clicamos aqui. Perfeito, ó, tá tudo preenchido, terjilo, tá vendo, ó, Você vai clicar agora em avançar. Clica em, em avançar, e vai marcar aqui, ó, a primeira opção, minha empresa, tá crescimento do zero, tá? A primeira opção, sempre que vai ser a primeira opção. Isso foi uma outra empresa, né? Você vai colocar aqui outra empresa ou cliente, OK? mas o nosso principal objetivo aqui é a empresa tá bom nossa empresa então minha empresa crescimento zero marca a primeira opção criar beleza criar bem simples aguarda perfeito tá você vai aqui ó já criamos a nossa bm beleza a nossa conta de anúncio já foi criada perfeito você vai aqui ó, você pode que é permitir para você você, dá, você vai marcar essas três opções, tá? Seleciona aqui ó, você seleciona, tá seleciona você aqui no caso, ó, tá marca essa opção Você vem aqui ó, liberando aqui todas essas essas funções, tá? Pode atribuir, beleza, clique em atribuir aqui embaixo, perfeito, beleza, que é bem tranquilo o processo, tá? Então nós sabemos que foi criada, então tá? você pode já perceber aqui, beleza, Quem já gostou dessa aula. aqui Cara, já dessa aqui embaixo, que já, já senta o dedo, o like nesse vídeo, pra gente poder, né, ficar né, mais feliz. E se você gostou desse vídeo aqui, deixa seu comentário aqui embaixo, porque vai ser muito importante. Eu saber sobre a tua opinião sobre o nosso conteúdo, beleza? Então, galera, nosso vídeo de hoje era esse aqui. Espero que você tenha gostado, beleza? Um forte abraço e fica com Deus, e até o um próximo vídeo.